Ok. Boa tarde ou boa noite, em função do ponto onde se encontra nosso público, bem-vindos. Bem-vindos a todos vocês na América Latina, especialmente hoje ao mundo lusófono. Antes de mais, peço desculpas pelo meu português. Hoje a palestra está em português, mas em breve será legendada em espanhol. Como parte do Programa Internacional de Formação Novos Meios de Comunicação para Professores. Este evento é organizado pela Anilha Cultural Uruguai e apoiado pela RNP, Red Nacional de Pesquisa no Brasil, e pelo Red Cudi no México. Hoje temos uma palestra muito especial, lembrando. O legado de um dos maiores pesquisadores e teoristas dos novos médios de comunicação, o professor Alindo Machado. Estamos muito honrados pela lembrança do legado do Alindo Machado, que tive a honra de encontrar pessoalmente em um curso que ele deu em Buenos Aires. É minha honra apresentar o nosso convidado, o professor Almir Almas. Vou fazer uma breve introdução à biografia de Almir Mas. Um, ela é chefe do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da Escola de Comunicações e Artes, ECA, na USP, Universidade de São Paulo. É coordenador geral do grupo de pesquisa Lab Art Media, Laboratório de Arte, Mídia e Tecnologias Digitais, do programa do pós-graduação em Mídios e Processos Audiovisuais da ECA-USP, onde atua como professor, livre-docente e pesquisador. Ele é graduado em psicologia, é mestre e doutor em comunicação semiótica pela PUC São Paulo, autor de televisão digital terrestre, sistemas, padrões e modelos editado pela Alameda Editorial. Além de ter publicado diversos artigos sobre tecnologia e TV, Arte, e vídeos comunitários, livros, revistas, jornais e anais do congresso, além de diversos livros de poesias. Ela é coordenadora do canal temático Arte e Cultura do USP, pela ECA, Universidade de São Paulo. Fundou e coordina o Observatório Brasileiro de Televisão Digital. Ela é vídeo artista, é escritor, produtor, curador é diretor audiovisual. O professor Almila Mas falará sobre o legado de Arlindo Machado, que foi um visionário, pesquisador acadêmico e cultural no campo dos novos médios. Um ano após a morte de Arlindo Machado, revisitamos o seu legado teórico e conceptual que transcendeu o mundo lusófono e que identifica a região ibero-americana, na sua figura internacional como um dos principais contribuintes do segundo quarto do século XX e dos primeiros 20 anos do século XXI. Professor Almir Almaz, obrigada a você e bem-vindo para iniciar a palestra. Obrigado, Delma. Que eu que Continuarei em português, não no portunhol. É, peço desculpas por falar em português, essa apresentação, mas é, é, é melhor para a gente conversar aqui e poder me expressar melhor. Eu agradeço muito, Delma, pelo convite. né? E nos conhecemos também numa situação muito legal de um amigo em comum, Yoichiro Kawaguchi, e fico muito honrado de estar aqui com esse convite que você me fez a partir das, do nosso encontro, né? É, e emocionado por falar de Arlindo Machado. Eu realmente me emociona ainda mais pouco tempo ainda de sua partida, e, e pela proximidade, né? que nós tivemos em vida. Eu vou tentar organizar um pouco o meu pensamento para falar com vocês. Depois a gente terá a oportunidade de, de, de, de tiver algumas perguntas. Né? Eu queria... Eu, quando pensei nessa apresentação, eu pensei mais em em fazer algo mais pessoal, né? mais no sentido da emoção. Mas eu organizei alguns tópicos que vão me guiar a, a, a pensar o que seria esse legado de Arlindo Machado. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês e, e eu vou tentar correr por uns tópicos que me, me ajudaria a entender essa esse, esse grande pensador Arlindo Machado. Antes de compartilhar a tela, só queria dizer que, da nossa proximidade, como, além de no final da vida, né a gente estava junto no mesmo departamento de cinema, rádio e televisão, da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Nós éramos colegas tanto no Departamento de Cinema, quanto na nossa pós-graduação, da pós-graduação em, em Meios e Processos Audiovisuais, da ECA-USP. É, tivemos disciplinas conjuntamente. Tem uma disciplina que eu, Arlindo Machado e Maria Dora Mourão é, demos juntos por um, alguns anos e... E era um prazer estar junto com, com Arlindo na disciplina, principalmente porque eu sou aluno de Arlindo Machado. Né? Eu sou formado por Arlindo Machado. É, eu fiz meu mestrado e doutorado sob sobre orientação de Arlindo Machado. Ele foi meu orientador no mestrado e doutorado na Pontífice Universidade Católica de São Paulo, aqui em São Paulo, na, no programa é de comunicação e semiótica da PUC São Paulo e é interessante que eu eu trabalhava no mercado já há muito tempo de cinema e televisão e fazia meus vídeos né vídeo-arte e, e sempre encontrava com Arlindo desde os festivais dos anos 80 90 e um momento Arlindo vira e fala, pô, que legal, por que, que você não vai fazer um mestrado sobre o que você faz? <risos> é, comece a pensar é, academicamente sobre isso que você vem fazendo, e eu já fazia na época um uma videoarte que eu chamava de Cantos dos Cantos do Mundo, ou depois passou a se chamar Video Haiku, que era uma mistura de poesia japonesa, o haiku ou haikai, algumas pessoas chamariam de haikai, o mundo lusófono chama de haikai, né? e, e, o, o, e o vídeo, eu misturei o haiku e o vídeo. Eu falo vídeo-haiku porque eu, eu fiz essa pesquisa e resolvi não tratar como haikai, como o mundo lusófono tratava, porque o haikai Dentro do estudo que eu que eu fiz, para mim direcionava muito a poesia feita no século 16, 17 e o haiku é uma poesia do século 19 para frente, então eu preferi usar o o haiku e o vídeo, eu chamava de vídeo haiku. E aí eu passei a fazer o meu mestrado em comunicação e semiótica com Arlindo Machado. Nessa, sob a orientação do Arlindo Machado, em que eu tratei das questões de, de uma tradução intersemiótica entre a linguagem da poesia japonesa e a linguagem de vídeo. E depois disso eu continuei com um doutorado com Arlindo, tratando de televisão digital e especificamente eu queria continuar trabalhando com o Japão então trabalhar com a televisão digital e a televisão de alta definição japonesa isso quando comecei nos anos 2000 que ou comecei o doutorado o Arlindo apostou né, nisso falou vamos já foi uma aposta em apostar no mestrado sobre poesia japonesa e vídeo essa é uma das características do Arlindo né era uma das características do Arlindo de apostar em algo que entre aspas poderia ser diferente ou novo uma novidade ou algo que ainda não estava sendo é, construída no mainstream então eu me considero uma aposta do Arlindo e eu fico muito feliz dele ter apostado em mim e, e quando eu falei isso eu falo é muito emocionado eu acho que nessa fala daqui, eu vou pedir a liberdade de poder me emocionar com vocês, é, poder falar mais desse lado da emoção e para poder entender esse personagem, Arlindo Machado, porque além desse incrível pensador teórico, era de um coração absurdo e de, um, de uma... É, como eu posso dizer assim, de uma sensibilidade para a amizade muito grande. Então, é desse lugar que eu falo também. É. Eu vou abrir aqui, vou compartilhar a minha tela. Qualquer coisa, se tiver dando algum erro, você me fala, tá, Delma, por favor? Perfeito. Perfeito, perfeito. Perfeito. Obrigada por compartilhar a sensibilidade. Obrigado, Delma. É, eu, eu, eu vou tentar falar pra gente. É, eu fiz alguns tópicos, né? um legado de Arlindo Machado, peguei essa foto aí na internet, é, que já é o Arlindo agora no final da vida, como ele e sempre ali, né? provavelmente ele estava dando uma, uma aula, uma palestra, colocando seu pensamento e, e se posicionando ali com essa capacidade intelectual absurda que ele tinha. Eu fiz alguns tópicos. Né? Para mim, o que é mais importante do Arlindo é a questão da inventividade. Assim, ele inventava, né? ele gostava do que era invenção, ele gostava do, desse mundo que pudesse experimentar. Então, no pensamento de Arlindo Machado, a experimentação, os artistas, as obras é que interessavam. Né? É, como ver nesses meios, é e aqui eu separei quatro meios importantes do Arlindo, que, que ele vai centrar é, muito o seu pensamento, não só esses quatro, mas esses quatro principalmente, né, que é a fotografia, o cinema, a videoarte e a televisão. Se a gente construir, pegar o pensamento do Arlindo desde os primeiros trabalho, trabalhos dele, que ele publica sobre fotografia, e aí ele passa pela fotografia, ele vai no cinema, ele, vai, ele entende esses mecanismos, ele pega a videoarte, ele vai falar de videoarte no começo dos anos 80, em que ninguém falava de videoarte. Ele aposta num objeto de pesquisa que não era um objeto de pesquisa mainstream. As pessoas não pesquisavam videoarte. E ele pega aquele objeto e começa a desmembrar esse objeto, a entender o que tinha nesse objeto de específico que pudesse fazer com que ele fosse um objeto acadêmico é passível de estudo e pega a televisão também e que é um outro meio que acaba sendo o primo pobre do audiovisual né porque para algumas pessoas a televisão não é arte e mas o Arlindo sabia olhar para a televisão e entender o que aquele meio, aquele objeto tinha de arte, de inovação, de inventividade e de experimentação. E isso era importante quando ele olha para a televisão. Ele olha com o olhar Arlindo Machado, como Arlindo Machado olha para essas essas visões. Então, daí para mim a importância da gente é, para mim agora, destacar esses quatro pontos que eles vão viajar dentro do, do, do que o Arlindo vai identificar nos seus objetos, principalmente olhando para eles com esse olhar do que eles tinham de experimental, quem são esses artistas, como esses artistas é, chegaram até esse, esses objetos, como esses artistas se desenvolvem e quais as obras, sobretudo, quais as obras que esses artistas fazem. É importante entender as obras desses artistas. E, e aí a, a importância de entender as obras é entender como que esse, é, esses objetos se constituem dentro da sua, da, da sua especificidade. E aí é bom a gente entender aqui como é esse Arlindo Machado hoje, né? o que o Arlindo é, pensaria hoje no que o mundo está tendo, se a gente pegar, por exemplo, um dos outros tópicos que o Arlindo trabalhou muito bem, né, é, que é a, uma consequência desses quatro que eu separei ali, que é a questão das mídias digitais. Né? Hoje, o que é a televisão hoje? como que a televisão caminha hoje, em que tipos de coisas que a televisão se constitui dentro desse, de, do que ela tem hoje, de uma, no, chegando nessa mídia digital, nessas multiplataformas, nesses mundos computacionais, que também foram objeto de pesquisa do Arlindo. É, eu vou voltar, eu tenho que voltar aqui no... Vou voltar num pensamento aqui que está... Ok. Vamos pegar aqui umas bibliografias de Arlindo, alguns tópicos de bibliografia que eu acho que a gente pode trabalhar. Por exemplo, né? vamos pegar o pré-cinema e pós-cinema, que é uma bibliografia de 1997. Né? Esse, neste livro, pegando o objeto cinema no, na sua origem e de volta, eu destaquei aqui apenas algumas bibliografias só para a gente poder entender esse pensamento do Arlindo. O que, que ele vai tratar nesse livro? Né? Ele vai olhar para esse cinema do século XIX ou antes da invenção do cinema, esse pré-cinema do século IX, os seus objetos, as suas maquinárias, as máquinas de invenções, né? as técnicas, e vai passar como que esse primeiro cinema, né, pós-invenção cinema, se expressam e, ao mesmo tempo, ele vai trazer tudo isso para essas expressões contemporâneas do cinema atual, a imagem digital, a videoarte e as outras experimentações possíveis com o cinema, as poéticas digitais, as artes digitais. Então, daqui dá para a gente ver como que o Arlindo constrói um pensamento que, de uma certa forma, arqueológica, da origem da imagem em movimento e chega até esse pós-cinema que a gente está inserido nele hoje. Então, esse é um livro de 1997. Né? E é, é, um, é um livro interessante porque ele está no, nos levando para um pensamento de Arlindo Machado bem anterior Uh, buscando na questão anterior da, da, da invenção dessas imagens em movimento, trazendo para esse mundo do Arlindo hoje, o mundo hoje do, da, da, da, da, da feitura das imagens, as imagens digitais etc. então E aí eu faço esse pulo para um dos primeiros livros do Arlindo, além do, do, da arte do vídeo também, que é, é muito importante, esse livro da ilusão especular, que ele é de 1984, mas ele é refeito em, 19, em 2015. Né? Esse da, da ilusão especular, o Arlindo, ele entra na fotografia e, e, e começa a destrinchar o que, que é esse objeto, fotografia, como, é, como, se dá, como se dá essa ilusão do olhar, como se dá isso para que ele consiga entender um objeto que vai levá-lo depois, para estudar o cinema, estudar a televisão, estudar outras formas de, de, de, de feitura da imagem ou da imagem em movimento. E aí a gente pula para 1993, esse livro chama Máquina e Imaginário, que é o desafio das poéticas tecnológicas. Nesse livro é muito interessante, porque aqui o Arlindo sai da fotografia, né? vai para essas análises desses trabalhos contemporâneos que redefinem a criação poética, pensando já nas múltiplas plataformas digitais e na videoarte que ele já traz, já fez esse trabalho do, o arte do vídeo lá do comecinho dos anos 80, que era efetivamente a sua a sua seu trabalho acadêmico, né, na na na comunicação em semiótica com a Lúcia Santa ela, e aqui em 93 ele já está buscando entender aquilo que se desenha como um mundo do digital, como esse mundo de plataformas digitais em que a, a, a, a arte começa a se envolver. Então, esse livro é muito importante para a gente entender esse pensamento do Arlindo, entendendo ali uma poética, entendendo ali que tem arte misturado com tecnologia e essa arte misturada com tecnologia, ela constrói uma poética e esses artistas constroem uma poética, interessa a ele como que esses artistas construíram essa poética. Né? e Aí depois a gente vai para os anos 2000, em que o Arlindo faz esse livro que é muito importante para quem estuda televisão, que é a televisão levada a sério, que é da editora Senac, no ano 2000. Neste livro, é muito importante a gente entender esse pensamento da invenção que o Arlindo traz. Ele olha a televisão, que é um objeto que muitas vezes não é olhado como um objeto artístico, e ele tira dali e destaca nesse livro elementos que constroem uma televisão de invenção. Uma televisão em que o, o, o, o, o, os objetos, a programação, é lugar que se possa ter uma invenção artística, uma poética é, relacionada a esse objeto. E aí ele destaca nesse livro alguns programas que valeria a pena as pessoas assistirem, para entender o que neles é, pode ser levado a sério e o que neles pode ser considerado objetos de arte, ou passivo de estudo enquanto objeto de arte. E aí tem um ponto também muito importante que é o que diferencia quando Arlindo pega a televisão, né, e estuda a televisão, né, e quando ele fala das características do meio, ele está sempre dizendo isso, as características do meio, como que o meio, a sua constituição física ou a sua constituição técnica, também está relacionada com a sua estética e com a sua poética. E aqui ele vai falar também, da televisão ao vivo, que é muito importante, da sua característica de ser ao vivo, do tempo da televisão, que é diferente do tempo do cinema, o tempo direto, o tempo real, o tempo da construção dessa televisão, é, de como ela constrói uma narrativa usando essas características que fazem da televisão o que ela é e que a diferenciam do cinema enquanto imagem em movimento. E é muito importante, então, a gente pensar esse esse livro como um momento da construção de um pensamento rico sobre a televisão e que vai fazer parte desse universo, principalmente no Brasil e na América Latina, de como entender, de como ver a televisão para frente. O pré-cinema e pós-cinema, eu já disse para vocês, e aí uma das coisas no final da vida do Arlindo, o Arlindo publica quatro livros, né? Um desses livros é outros cinemas, as formas esquisóticas do audiovisual, né de audiovisual. Aqui o Arlindo vai tratar desses cinemas fora dos padrões hegemônicos. Né? É um cinema das margens, mas a margem aqui é o sentido da margem da invenção, das rupturas, né? Não é o oh, marginal, nesse sentido de margem, mas no sentido da, da, da ruptura, da ruptura das margens, da expansão da margem, né? ou de uma outridade, né? um outro cinema, uma outra maneira de, de entender esses cinemas possíveis que advêm da expansão dos meios. Né? E, e aí ele... Ele, ele faz uma reflexão nova a respeito desse cinema, mas, ao mesmo tempo, ele faz uma abordagem da arqueologia, né, de, de como esses cinemas chegam até essas formas audiovisuais a gente trazendo para hoje, por exemplo, como que a gente está em um cinema experimental, ou um cinema expandido, ou um cinema... É... Da, da, da invenção hoje em dia. Então, esse livro é importante para a gente ver é, já o Arlindo no final da vida, por onde ele estava olhando. Ele Ele ainda estava olhando a invenção, ele ainda estava olhando a experimentação, ele ainda olhava com outros olhares para as formas que, entre aspas, não são hegemônicas na maneira de ver o, o o audiovisual ou a imagem em movimento. E aqui, ele volta mais uma vez, aí, em um livro de 2019, uma, uma versão de 2019, essa Ribeiro Edições, que era uma edição, uma editora que o Arlindo faz no final da vida, uma própria, editora própria, né? Ribeiro Edições, né? e, e ele tinha publicado pela Lameda Editorial em 2018, é um livro que ele tem com a Marta Lúcia Vélez, que é análise do programa televisivo. E aqui é interessante porque, neste momento, o Arlindo ele está fazendo um análise da televisão, da mesma forma que ele fez com a televisão levada à série, né com o livro Televisão Levada à Série, mas é que ele está olhando a televisão com um diálogo com esse mundo atual, um diálogo com a arte contemporânea, e, ao mesmo tempo, ele está trazendo, ele traz para esse livro essas características próprias da televisão como programa ao vivo e procure entender a televisão uma programação que se dá hoje como por exemplo os programas de reality as séries televisivas né que que que que ganha o mundo nas últimas décadas décadas né? e como essas séries televisivas se constroem, e aí lá na televisão levada a sério, o Arlindo já fala da questão da série, e aqui ele analisa mais, enquanto, neste momento atual, como as séries televisivas se dão nesse momento atual. E mais, ele chega ao conceito, né? procura trazer aqui para esse livro, para suas análises, o conceito da transmídia, ou como eh, alguns programas de de séries televisivas, acabam sendo programas transmediáticos já nessa relação das múltiplas plataformas, das plataformas de, de, de invenção no mundo digital. Já traz isso para esse mundo digital da, da, da mídia televisão. Então, esses pontos eu separei porque eu acho importante a gente pensar como que esse Arlindo Machado peguei aqui apenas alguns pontos do seu pensamento e como ele constrói um, um, um corpus um corpus teórico e, e para poder é, pensar esses objetos a partir de uma invenção da experimentação das obras e desses artistas né aqui por exemplo a gente pode pensar esse campo da invenção em é Arlindo né que é muito além daqueles quatro que eu separei ali, e mais a, a, a questão do digital, né? que ele, ele trabalha pensando nessa invenção na fotografia, no audiovisual, né? cinema, televisão, arte. Um dos primeiros livros do Arlindo é sobre rádio. Era um livro sobre rádios piratas, rádios livres, né? as ondas livres do ar para se fazer rádio, é esse foi um dos primeiros livros do Arlindo nos anos 80, as artes visuais, como trazer as artes visuais para esse mundo do cinema, para o mundo da videoarte, para o mundo da televisão, e entender essa junção entre os artistas visuais e os artistas do, do audiovisual, da imagem em movimento, constituindo aí um, um, uma nova maneira de ver, e de expandir nas artes visuais, a questão da de expansão do, do, do suporte nas artes visuais, como essa expansão do suporte se dá juntando a as artes visuais, por exemplo, com vídeo vídeo, né? ele entende isso como a expansão do suporte. Né? E aí ele traz também as plataformas digitais, porque o Alindo é uma das primeiras pessoas a pensar esse mundo cibernético, esse mundo digital, como que as artes tomam esse mundo digital, como elas se relacionam com, com os devices, os dispositivos digitais, nas suas junções de 0 e 1, um, e na, no, no, nas suas características é, específicas desse mundo digital, para gerar um outro tipo de arte. O Arlindo também falou de poesia, falou de música, foi curador, né? fez centenas de curadorias. É, isso coloca esse pensador dentro de um leque de, de, de produção absurda e grande. Né? Então, isso é, é super importante a gente entender esse leque de, de produção em que se coloca essa figura Arlindo Machado, passando. Por, por vários desses pontos de, de invenção em que ele se constitui dentro da televisão né? É, a gente só voltando né o, o nome completo e a o arlindo é 17 de julho de 49 e ele morreu há um ano atrás né 19 de julho dois dias depois de fazer o seu aniversário de 2020 né? é então, o que, que a gente pode imaginar nesse Arlindo Machado hoje? Né? Como a gente pensa esse Arlindo Machado hoje? Para mim, eu acho que a gente, entendendo o Arlindo hoje, é entender como que se dá, né? como que a gente pode olhar para os objetos artísticos e ver nesses objetos artísticos algo além do que é comum ser visto. Né? É, se despide um pré-conceito em relação aos objetos e entender os objetos na sua constituição enquanto eles estão se dando. Acho que isso que foi a importância do Arlindo quando ele olha para a videoarte nos anos 80, era um objeto que ainda estava se dando, estava começando, ninguém entendia ainda aquele objeto. E ele, enquanto pensador, ele pega um objeto quente em sua mão, ele começa a falar de algo que ainda não estava constituído, ele começa a criar um, conceitos em algo que ainda não estava totalmente conceitualizado. Isso é importante. Eu acho que o Arlindo Machado hoje é como a gente se constitui enquanto pensadores, pensando objetos, e qual o olhar que nós daremos a esses objetos, a essas obras, a esses artistas, para que a gente possa entendê-lo dentro do conceito do mundo em que ele está se dando. né? Ele está agora, e nós não podemos esperar passar para que a gente possa vê-lo. né? É... Se você para um elétron agora, ele não para, você não sabe né? onde ele está. Você não tem como né? é, olhar para um objeto, parar um objeto e falar, é isso. Quando você para, ele já não é mais. Eu acho que é essa a visão que o Arlindo tinha. Ele conseguia olhar para um objeto e dizer assim, isso aqui é algo que está se dando. Então, portanto, eu preciso olhá-lo com outros olhos. E aí... Para onde ir? que eu acho que é o, o, o que eu coloco como pensamento final aqui do, do que a gente está constituindo? Para onde? Ir? o que Como a gente que ficou aqui e que o Arlindo nos deixou, como nós, né? os discípulos ou as pessoas que vão começar a ler Arlindo Machado, é, vai continuar esse pensamento? Qual a constituição desse pensamento? Como a gente pode? Para onde a gente vai? E aí eu penso hoje, por exemplo, né? Eu estou olhando, estou pesquisando muito é, o, o mundo da convergência e o mundo da das realidades virtuais, né? Ou o mundo da ex-reality, né? do, do ex-reality que seriam as realidades virtuais realidade mista realidade aumentadas né é, ambientes imersivos né que já foram objetos de Arlindo quando ele estudou ambientes imersivos né o Arlindo já estudou esse ambiente imersivo no em, em seus trabalhos né já entendi essa esse cinema de, de que, que, vá pra, que vá pra, pra, vai para os museus, que vai para as exposições, né? e ele entende esse ambiente imersivo das instalações, do mundo instalativo, das interatividades. Né? Mas hoje, hoje, por exemplo, essas esses instalações, esses mundos de interatividade está se dando dentro de um mundo da realidade virtual ou de um metaverso. Eu acho que hoje, talvez, para onde ir? Arlindo Machado? Talvez tentar entender esse metaverso que está se dando agora, esse mundo da realidade virtual que está se fazendo. Quando a gente fala de, de realidade virtual, ele é um processo que está começando, embora se a gente pensar em todo o seu conceito desde quando, há muito tempo, já se fala em realidade virtual, não é uma novidade. A novidade são os dispositivos que chegam ao público nesse momento. E a popularização desse conceito da interatividade. Então, esse conceito da interatividade nos leva a uma outra visão desse objeto do fazer artístico, do fazer audiovisual, de um cinema, de uma televisão que se expande. Então, para mim, um Arlindo Machado hoje, o Para Onde Ir, ele tem a ver para como eu olhar esse objeto vídeo, televisão, cinema, fotografia, todos esses objetos que o Arlindo olhou com, com tanta inteligência e tentar entendê-lo também como objeto que está se fazendo dentro das suas experimentações e das suas possibilidades de recriação ou de criação do novo. Né? É, quando a gente fala novo, é muito engraçado, porque tudo que é novo deixa de ser imediatamente. Né? Mas o que eu, que eu gostaria de reforçar é como se olhar para um objeto, para uma novidade, onde se precisa ver a sua inventividade, né? como ele se dá essa invenção. Eu acho que nesse ponto que é importante a gente entender o Arlindo hoje. Hoje, é, e aí eu volto a colocar, eu estou estudando esse mundo da realidade virtual, o mundo da X-Reality, eu, eu busco fazer trabalhos, nesse, criar filmes em 360, criar objetos de, de realidade aumentada, é, esse é um campo que está se fazendo. Então, ao ter a mesma visão que o Arlindo tinha de um mundo que está se fazendo, e olhar para aquele objeto que estava naquele momento se fazendo com um... Não é boa vontade a palavra, mas é com sabedoria para entendê-lo. Se você olhar para um objeto que está agora se fazendo com um olhar velho, você não vai ver o que ele é. Você tem que olhar com um olhar novo, com a novidade, com a paixão. Eu acho que é isso que o Arlindo tinha, essa paixão pelo objeto de entender o que ele estava vendo era único. E o que ele poderia ver, do aquele, o que aquele objeto poderia se transformar, era o que ele estava vendo. Portanto, ele poderia escrever sobre ele com um olhar novo, que não o um olhar de quem já tinha escrito milhares de coisas sobre os objetos audiovisuais. E aí que eu penso, o que é o Arlindo hoje, para onde ir? É, eu acho que eu completei os meus 45 minutos iniciais de fala, é, e aí a gente pode abrir, mas eu, eu, eu só queria fechar nisso. para mim o que eu tento fazer enquanto discípulo de Arlindo Machado, é experimentar, eu vou continuar experimentando, que faz parte da, da minha, eu enquanto artista, cineasta, videoartista, que, que, que é desse lugar que eu fui para a academia, né? o Arlindo vê meu trabalho de videoarte e fala, vem para cá, vem para a academia falar disso. Então, eu... eu Estou constantemente voltando ao meu fazer artístico e eu quero que esse fazer artístico seja visto com esse outro olhar, com a mesma delicadeza que o Arlindo olhou o meu trabalho lá atrás. Então, acho que eu procuro ter essa delicadeza, tentar, tentar ter essa delicadeza e essa forma de olhar pensando que é preciso achar o novo, é preciso dar porta para o novo chegar, é preciso ver a invenção, é preciso ver a experimentação, é preciso ver a inovação que se traz sem, sem ser é, assim, ah, não, tudo bem, qualquer coisa é qualquer coisa, né? não, é, não é isso. Acho que, é, acho que a questão é, é, é a maneira de olhar. Eu acho que por enquanto é isso. Estou aberto para muito interessante, é, parente à mídia, à novidade, à inventividade, mas que que, que você pensa? É, parente pesquisa como algo em movimento? acerca da, da metolo, metodologias na pesquisa de estudo em algo movimento sim eu acho que a, o que a gente tem é, quando eu digo isso é olhar com outro olhar você tem uma metodologia de buscar esse, esse olhar de, de olhar para o objeto né é, é preciso e aí eu estou dizendo assim o que que eu aprendi né olhar para o objeto e, e ver a sua dimensão do que ele traz, é, do que aquele objeto ou aquele artista quis trazer ali, qual é o patos dele, o que ele quer colocar enquanto discussão. E, e ter uma metodologia de você olhar para aquele objeto com um, um, um olhar novo e tentar entender ali o que fica e o que não fica, de invenção daquele objeto. O que, que, o que, que é simplesmente um fogo de artifício, né? só uma parafernália, o que efetivamente é algo de concreto que pode sair daí e, e, e se concretize dentro daquele desejo do, do artista. Eu acho que eu não sei se eu te respondi, então como você pensou. Sim, mas como é a ligação entre produção artística e pesquisa? Sim, essa esse é um dilema para nós pesquisadores e professores né e artistas. O... Como artista, eu preciso experimentar, eu vou experimentar. Né? Agora, eu, eu posso, como pesquisador, entender que aquela experimentação minha é, e, e encontrar ali subsídios que me, me informem todas as bases que eu tive para aquela criação. Por outro lado, como artista, eu não posso me basear nesses subsídios teóricos ou nesses pensamentos formativos que vieram a posteriori para criar. Quando eu estou criando, não não me interessa, embora me interesse sim, isso eu sempre fiz, que era quem já fez, como fez, o que, que aconteceu, né? Que, que tipo de, de obras já foram construídas com esse pensamento e tal, mas não, não se embasar numa teoria para criar uma obra de arte. E como teórico, eu preciso olhar aquele objeto armado de todo um arcabouço é, de pensamento que eu tenho de poder olhar para aquele objeto e entendê-lo e situá-lo dentro de um determinado conceito, né? o que é diferente do, do, do, do trabalho do artista. O artista ele não procura criar para encaixar em um conceito, ele cria. Né? E o teórico ele olha o que criou e tenta ali encontrar uma forma de ler aquele objeto criativo. É, é difícil, essa pergunta é muito difícil de responder, estando nesse lugar em que eu me, me ponho, né? nesse lugar em que eu me coloco. É, porque eu me coloco nesse lugar de quem faz e, ao mesmo tempo, no lugar de quem procura pensar o feito e, ao mesmo tempo, o lugar da docência, né que é também o um lugar do Arlindo, como grande professor que foi, o grande... É, é, docente, ou tem, eu ia usar uma outra palavra que me fugiu aqui agora, mas o orientador, o supervisor, né? um, um, um, aquele que cria um, um, um núcleo de discípulos em volta dele, né? então tem esse lado também, eu dou aula, é, né? eu tenho orientando então eu preciso também pensar como discutir com esse grupo uma formação que leve a que essas pessoas possam ir além e, e não ficar ali só repetindo fórmulas que por um acaso eu possa passar. Você pode desenvolver algumas das partes-chave de seus últimos livros de Arlindo Machado, por exemplo, 2019, etc., etc.? Sim, esse é, eu estava falando desse livro da televisão, né? Da, do, do livro do Arlindo sobre televisão. De... Né? que é esse aí, né? por exemplo, o, aqui, o Arlindo, né? ele, ele, ele pega nesse livro, ele fala da, da, do Transmídia. Então é importante, porque ali ele já está pondo nesse livro, que é 2018, depois de 2019, né? como entender esse mundo das múltiplas plataformas, o mundo do streaming, o mundo da Netflix, né? o mundo transmidiático em que a gente está envolvido. Então, ele já aponta, olha, é preciso olhar para um, uma... Aqui, por exemplo, ele, tra, ele trata o Lost. Você não pode assistir Lost da forma que você assistia a televisão antigamente, sentado ali na TV e tal, porque ele traz umas outras ordenações e outras maneiras que exigem do Arlindo Pensador olhar para esse Lost com outro olhar. E esse outro olhar é o que leva a entender, olha, aqui está se fazendo um outro tipo de televisão. Mas ele diz, isto é televisão. Então, como ele olha, aí a questão da metodologia. É, é como ele olha o Lost, ele olha como televisão. O que ele tem, as ferramentas que ele tem para analisar a televisão. Agora, só que se ele tiver as mesmas ferramentas para analisar a televisão, um programa de televisão dos anos 2000, ou dos anos 80, ou dos anos 90, essas mesmas ferramentas, for analisar Lost, ele não consegue analisá-lo porque ele não consegue olhar aquele objeto com um olhar novo. Então, este livro, ele faz, é, ele, ele faz alguns programas antigos aqui, ele analisa até o Chaves, por exemplo, nesse livro. Né? É muito engraçado, mas ele, ele, ele olha para aquele objeto do Chaves e consegue analisá-lo dentro de um conceito de experimentação em televisão. Tirar esse objeto dentro de um um saber entre aspas, né? É... não não um saber que diz que dá a esse objeto um lugar. Isso é um programa popular, popularesco, não tem nada o que falar dele. Se ele entrasse com essa ferramenta, ele não ia ter nada que tirar dali. Mas com outro olhar, ele tira dali algo que ele quer para trazer a televisão para dentro de uma discussão. E ao tratar, nesse livro, ao tra a tratar do Lost, ele está trazendo isso, ao dizer, dizer assim, existe, gente, hoje existe algo chamado transmídia. Não dá para você pensar em televisão sem pensar na transmídia hoje, alguns, é, televisão. Então, vamos entender o conceito de transmídia e vamos tentar entender esse objeto com uma outra ferramenta. Eu acho que isso é a coisa chave. A visão da Lindo da televisão para futuro é a transmídia. Não, não sei, não posso dizer isso, né? que é o futuro da televisão transmídia. Eu não posso dizer o que que o pensamento, o que que o Arlindo falaria. O que eu posso dizer é eu, né, que fui formado por Arlindo Machado, hoje vejo para onde ir, qual que é o futuro. Porque eu não posso colocar na boca de, do Arlindo o, alguma coisa, é, fica complicado para mim. Mas eu posso dizer, é, eu, eu, eu vou muito além da transmídia hoje na televisão. Né? Eu vou nessa fusão de plataformas entre que não há... E aí, voltando para mim mais uma vez, né? Eu faço uma pesquisa, é, faço parte de uma pesquisa atualmente que está discutindo os rumos de uma televisão do futuro juntando é, internet e televisão. Mas não é juntar a internet só, é, a internet e a televisão, mas trabalhar com uma televisão em que, para você, espectador, não vai mais haver diferença se você está na internet ou se você está no seu aparelho de televisão local. O seu objeto, né? o seu eletrodoméstico aparelho de televisão, ou se você está na internet, num, que a sua televisão passa a ser um. um ela está num sistema cibernético, ela é, de uma certa forma, um computador, uma smart TV, que acessa a internet, ela pode acessar a internet sem você nem perceber que ela está fazendo isso. Então, a, a mim, né? eu estou dizendo eu aí, para onde eu, meu minha maneira de ver é essa fusão, né, em que mais do que nunca o conceito de que a gente vem dizendo já há mais de uma década, né, há mais de 15 anos, que é o conceito de televisão anywhere, anytime, any device, any content, né, que é a televisão que você não interessa é, é o que é importante é que ela pode estar em qualquer equipamento, em qualquer dispositivo, ela está em qualquer lugar, né? ela está em qualquer tempo que você pode ver, e ela está em qualquer conteúdo que está dentro de, desses objetos. Então, essa fusão, para mim, no meu, no meu entender hoje, é como eu tenho que olhar o objeto de televisão. E aí eu criei um conceito, que eu venho trabalhando há algum tempo, que, na verdade, ele vem da minha, de certa, da minha tese de doutorado, que eu aprendi com a Irene Machado sobre semiótica da cultura, e eu, eu aprendi com o o conceito de semiosfera. Né? E eu, hoje eu procuro trabalhar, ver esses objetos né, do audiovisual dentro do que a gente poderia chamar dentro de uma semiosfera audiovisual ou uma semiosfera televisiva. Nesse ponto, por exemplo, eu entendo, e aí eu trago todos como, como signos semióticos, né? a, a Netflix, né? OTT, é, segunda tela, smartphone, é, YouTube... Né, TV a cabo, tudo isso como signos dentro de uma semiosfera do audiovisual. O cinema expandido, o cinema na sua sala. Então, eu procuro ver tudo isso dentro de um conceito de uma ampla semiosfera audiovisual ou televisiva, se a gente ficar só no nível de televisão, mas audiovisual, ela expande muito mais. né? E, e a partir do momento que eu olho isso, como signos dentro dessa semiosfera, eu começo a entender esses objetos com outro olhar. E aí, quando eu pergunto para mim, na primeiro dia de aula de uma turma nova, quem aqui assiste televisão? As pessoas dizem, eu não assisto televisão. Aí, Mas quem vê Netflix? Aí ah, eu vejo Netflix. Tudo bem, então você vê televisão. Porque o conceito antigo que a gente tem de televisão é que a televisão era um objeto. E o Arlindo nos ensina que a televisão é linguagem. Quando eu olho para o objeto televisão como linguagem, eu consigo tirar daquele objeto e entendê-lo, e, entendê e trazê-lo para uma análise. Então, para mim, eu vejo televisão como linguagem, eu vejo cinema como linguagem, eu vejo audiovisual como linguagem e portanto eu vejo as outras coisas como signos dentro de uma semiosfera que me ajuda a pensar é, isso eu estou dizendo de mim não é não é não tô não é fala que eu estou colocando na boca do Arlindo estou colocando né, é, hoje é, como eu vou atrás como eu posso fazer jus a um pensamento de Arlindo Machado ao ver esse ao ouvir esse mundo hoje, ao analisar esse mundo de hoje. Eu tento fazer jus a um pensamento Arlindo Machado nesse mundo de hoje. E aí, quando eu coloco aí também a realidade virtual, eu estou colocando a realidade visual como um signo dentro dessa semiosfera. Eu estou colocando as imagens em 8K, etc., como um signo dentro dessa semiosfera. É, eu acho que esse é um conceito importante do que eu tenho tentado é, trabalhar. Almir, desde o primeiro livro de Arlindo Machado até ao último livro, qual é o seu ponto em comum, conceptualmente? Eu acho que o ponto em comum, conceitualmente, em todos esses livros do Arlindo, é o olhar é o olhar desarmado, né? de preconceitos, entre aspas, né? é o olhar de tentar tirar daqueles objetos o que é novo. Em todos esses livros, o Arlindo sempre olha com um olhar cirúrgico, né? e em todos eles também, transparece o conhecimento e a capacidade intelectual de pensamento do Arlindo, que era muito forte, né? Ele ele ele não falava de boca para fora. Ele tinha um conhecimento muito forte dos objetos, um conhecimento acadêmico, cultural, né? Em todos os livros ele transparece tudo isso. E aí é isso, eu acho que é o mais importante é como ele olha, a maneira de olhar para esses objetos. Do ponto de vista de Almir Almás, quais são os pontos de contato entre o legado de Arlindo Machado e o legado de Marshall Malluhan? <risos> É porque é legal isso, essa pergunta. né? Por exemplo, hoje, quando a gente fala de transmídia, a gente tem que voltar no McLuhan. Né? Ele está lá. Ao, ao, ao visualizar o conceito de transmídia, não dá para você pensar no conceito de transmídia sem falar da mídia como o McLuhan a viu. Né? E eu acho que o Arlindo ele tem um... um, um ele tem essa passagem de entender as mídias e a partir de um, de um, de um pensamento que, que, que pode ser visto ali, Macluha, mas o que eu acho que o Arlindo traz mais é, é trazer essas outras dimensões para a mídia que o McLuhan não tinha, que a dimensão da arte, a dimensão da tecnologia, e acho que a dimensão da arte... É uma coisa que o Arlindo traz, né? Embora ele possa falar ah, tudo bem, McLuhan é é é, é, preciso, é claro que é preciso pensar McLuhan hoje quando você fala de transmídia, mas o Arlindo ele vai além, né? Ele por fazer esse percurso que ele fazia arte, poesia, artes plásticas, artes visuais, etc. Ele traz esse outro elemento para dentro da mídia. O que gostaria de dizer, de dizer, para sintetizar o legado da Lindo Machado, não só para o Brasil, é, mas para a região da América Latina? É. Eu acho que o Arlindo é muito bem visto na América Latina, em toda a América Latina, né? É, ele tem uma penetração absurda enorme de todos os seus trabalhos é, eu acho que o que a gente poderia dizer que é em toda a América Latina é procurem né continuar o Arlindo como ele gostaria que continuasse e não é, colocando o Arlindo Machado numa caixinha fechando essa caixinha e dizer isso aqui é imutável porque ele não era imutável né se percebe pelos últimos livros deles ele tá ele estava falando de outros conceitos né estava em busca de, de de novidades de outras coisas novas então o que eu tenho para dizer é que não dá para colocar lindo machado numa caixinha e fechar isso a América Latina que conhece, conheceu, e que tem o Arlindo como um grande teórico, pode fazer. Obrigada, Almir Mas, pela sua palestra. Gostaria especialmente de agradecer esta maravilhosa palestra e convidá-lo para outras instâncias em anilha Cultural. Muito obrigado, é uma obrigado ao público. Que está nos assistindo e quem for assistir depois também agradeço, é, espero ter conseguido transmitir também algo importante aqui agora, e mais uma vez, é, super emocionado com o meu mestre, fica aqui a minha reverência, é, estar aqui. É, estou aqui com a bênção dele, é, eu eu acredito muito nisso. Muito obrigada por compartilhar a sensibilidade, sensibilidade é, a lembrança, o legado da, da Lino Machado. Obrigada, obrigada a você. Até pronto. Até pronto.